Hoje a gente vai ter uma conversinha a respeito de dois adesivos, na verdade, esses dois adesivos têm suas versões holográficas, douradas, glitter, paper, mas um é o ROX, a gente tem que conversar sobre o ROX holográfico, porque cinco dias atrás as cápsulas foram removidas do CSGO, você não tem mais aqui nesse cantinho embaixo na esquerda as cápsulas do Major Untrap 2022, elas foram removidas, elas ficaram por dois meses com 75% de desconto e muitas pessoas Inclusive, eu, investiram pesado em adesivos Para vocês terem noção Investi quase 20 mil reais em adesivos anti-air 2022 E agora a gente vai acompanhar esses investimentos E vou mostrar para vocês quanto de valorização eu já tive Como os stickers que eu investi mais pesado São os que mais hyparam, no caso o Rocks holográfico o FNX Gold Os meus investimentos em stickers já estão me dando um lucro de 40% Isso que nem passou muito tempo ainda Desde a remoção das cápsulas, só 5 dias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 Seguinte galera, a gente ainda tem As cápsulas num preço barato Elas estavam custando 1,30 Esse era o preço que você pagava se você quisesse comprar direto lá na Steam né? Tava 1,30, quando o dólar tava mais baixo Eu comprei muitas cápsulas a 1,19 Mas a maioria das cápsulas Mais de metade aqui, praticamente não subiu Tá 1,41, 1,41 1,32, 1,31, mas tem uma Cápsula entre as sete cápsulas Que a gente tinha no meio de 2022 Que tá se destacando, que tá com o maior preço E tá com a quantidade baixa Poucas cápsulas anunciadas Que é essa cápsula Que eu vou mostrar pra vocês Exatamente a cápsula Do adesivo do ROX, mano Essa cápsula Deu uma explodida no preço Ela tava 1,30 Normal, né? O mesmo preço que tava Dentro do CSGO E aí quando acabou a promoção No dia 8 de agosto Essa cápsula explodiu De 1,30 Pra um pico aqui De 1,80, mano Esse foi o topo Não chegou mais do que isso E olha Vendeu muita cápsula Nesse preço, inclusive Tá muitas vendas aqui 24 mil vendas, mano Ou seja Muita gente achando Que a cápsula e explodir de preço Porque dentro dela Tinha o ROX holográfico Mas acabou voltando aqui Pra R$1,50 Mas mesmo assim É a cápsula que mais valorizou A cápsula dos Contenders Que é onde tinha 9Z Que é o time do ROX Galera Isso aqui aconteceu na cápsula do ROX Porque o sticker do ROX holográfico Também deu uma explodida Velho Uma explodida então, assim Ele já tinha batido antes um topo de 300 reais. É um sticker, né O ROX Holo Que eu investi bastante Coloquei bastante grana nele No dia 8 de agosto mano. A gente vai analisar o gráfico aqui Porque é incrível O adesivo foi de 300 reais, mais ou menos, né, No dia 6 para um topo de 460 reais no dia 8 de agosto, foi o dia que as cápsulas foram removidas. Muita gente pensou em investir esse sticker, mas ele já tava caro. O que aconteceu? Uma leve correção no preço, né? Caiu aqui de quase 500 reais pra 240 mano, aqui. Nesse espaço aqui, era uma boa hora pra você comprar box pra você investir nesse adesivo, porque agora ele já tá subindo aí pra mais de 300 reais. A princípio eu acredito, essa correção foi natural, né, porque provavelmente alguém manipulou, mano. Alguém deu uma Manipulada os preços do Rox, né? Tá bom, é o adesivo mais bonito. É um adesivo que muita gente investiu, não aplicou ele em arma nenhuma. Deixou guardado essa parte do gráfico que pra mim tá parecendo manipulação, né? Esse pulo de 300 pra 450. E olhando agora em preços em chinês mesmo, em Yuan, né, mano? O sticker do Monese é o mais caro. O Monese Gold, lógico. E o segundo mais caro de todos é o Rox Holográfico, galera. Mas percebam como que o adesivo Definix Gold já tá mais caro do que o Rox Gold, né, mano? 221 versus. 31, o adesivo da FNX Gold. Eu me dei muito bem, porque esses dois adesivos, tanto a FNX quanto Rocks ROX, valorizaram bastante. Eu investi neles, eu investi no Monas de Gold, investi no Vini aqui também, que tá entre os adesivos mais caros. E falar um pouquinho da FNX agora, né? Porque aqui também é um hype à parte, galera. O ROX hypeou bastante, a gente viu ali que ele já deu uma valorizada. Mas o FNX, e aí? Update para 5 dias após a remoção da cápsula. O que aconteceu com os adesivos da FNX? Será que subiu mais? Bom, tem 29 adesivos da FNX. FNX Gold, como já compartilhei com vocês aqui no passado. O dia 8 de agosto, né? Foi o dia que a gente teve o fim das cápsulas. Tava saindo a R$ 190 reais, mais ou menos, o um adesivo da FNX dourado. E também deu um hypezão, hein, mano. Chegou num topo aqui de 397. Porém, já desceu de novo, velho. Já desceu de novo. Tem gente querendo comprar a 210. Ou seja, significa que não segurou aqui nesse preço de R$ reais. Ele é meio surreal por hora. Vai estar tá sendo comercializado perto de R$ reais. Aí o FNX Gold. Já os outros adesivos FNX, tá, galera? O holográfico, o glitter e o paper. Eu já falei algumas vezes que eu não acredito tanto neles. Acredito que eles não vão manter muito valor. Mas pode estar sendo uma boa ideia também investir nos holográficos, mano. Aqui no dia 8 de agosto deu uma hypada, hein, velho? De para pra R$30,00 o adesivo dobrou naquele dia. E agora já tá caindo de novo. Agora eu não acho que é uma boa ideia comprar. Vai cair de novo aqui por esse preço de 15 reais sem dúvidas. Pra quem tem adesivos FNX aí e tal. Galera, talvez esses hypes no preço são oportunidades pra você estar tá tá vendendo se acontecer outro hype agora que eu acho que vai ter mas vai demorar um pouco mais aqui para curva se desenvolver e subir mano. na próxima vez que os stickers da especialmente os mais baratos subirem duplicarem ou triplicarem mano eu venderia tudo porque eles não, não um o preço realmente né a gente pode dar uma olhada aqui no paper também ó no dia 8 de agosto ele deu uma leve subida esse aqui já nem hypeou mano a galera já nem acredita nele tá a preços abaixo 8 de agosto, né? Que foi o dia que as capas foram removidas. Então, parece que a galera não confiou muito no preço do paper, né? Tipo, ele subiu muito e aí despencou de preço. Coisa que não aconteceu na mesma escala do FNX Gold, né? Ele também subiu muito, caiu um pouco de preço, mas aí subiu de novo. Tô achando esse aqui o melhor investimento. O único erro foi que eu devia ter comprado mais FNX Gold, não apenas 29, devia ter comprado, sei lá, uns 200 Mas agora eu moro de ficar de olho nos preços, pensando no longo prazo, porque eu não comprei esses quase 20 mil reais de adesivos pra vender vender logo de cara, eu vou vender daqui alguns meses antes do Major no Rio, quando tiver no topo dos adesivos de anti 2022. Espero lucrar pelo menos 100%, então vou dando updates pra vocês, até porque muita gente investiu junto comigo. Se você é um desses caras, deixa um comentário aí embaixo. Vamos juntos surfar nessa onda e fazer um profit insano. Tamo junto e gente ver no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou!